Aqui quem fala com vocês é Thiago Teixeira na trilha em mais um vídeo pro canal O vídeo de hoje vai ser mexendo na STX Ó a criança aqui já, tá pedindo pra dar uma manutençãozinha Já faz mais umas duas semanas que eu não ando com a criança Já descarregou a bateria Vou mexer na bateria dela Vou mexer no carburador que nos últimos meses tem sido um problema aí pra mim Que foi que nem no final do ano No trilhão de Araputi, que ela deu um um probleminha lá, afogando Depois travou, saiu uma sujeirinha aqui Uma parte da cola do filtro aqui E foi pra dentro do lá e travou, começou a transbordar Se você assistiu os vídeos anteriores aí Você viu que eu tive um probleminha lá E recentemente eu tive uns probleminhas que Quando eu passo muito rápido num, num buraco Uma buraco ela afoga Então o que eu vou fazer? Eu vou experimentar tentar colocar outro tipo de carburador Sei ser o do carburador da Tornado, que é a vácuo Vou tentar colocar um que é com pistonete normal Pra ver como que faz Então vou fazer a desmontagem agora aqui Pôr a bateria pra carregar Desmontar e ver que, certinho como que a gente vai fazer, beleza? Então acompanha aí Desde já já vou dizer pra você Deixa o like que é muito importante pro canal para ajudar tudo nós. Se inscreva se não fazer parte aí para fazer junto com a gente crescer esse canal cada vez mais. Se tá gostando, compartilhe com seus amigos e vamos junto nessa! Passou uma motona ali agora? Participa com a gente aqui, comenta aqui, comenta o que você quer, o que você acha, se tá gostando dos vídeos, dê umas opções de vídeos pra gente também, entendeu? Então tamo junto, vamos nessa! Aqui tá o carburadorzão Vamos fazer a desmontagem dele aqui Tirar, ver tudo que vai dar pra fazer E vamos ver qual carburador Nós vamos conseguir adaptar aqui Meu Deus, chapa Mas para de bater aí, fia. Vou tirar essa chapa aí. A gente vai começar a desmontar aqui Chavinha 10 pra tirar o cabo Remover o cabo aqui está bem travado. Só um dia que eu não ando com a bichinha, eu só lavei ela, não passei o desgripante. Para não ficar essas ferrugem aqui, ó. É bom vocês passarem desgripante na parte de, que tem de metal após lavar, que nem eu que lavo aqui com um produto aqui, eu estou usando solo pã, intercar. Não é o um indicado, né? Mas é o que a gente usa por enquanto para não ficar essas ferrugem aqui. Então pode passar desgripante. A gente vai remover a abraçadeira dianteira e a braçadeira traseira do corpo do carburador. Aí a gente vai puxar. O carburador atrás de lado de lado aí tá fora o corpinho da criança, tá aqui o carburadorzinho 250 tornado, que agora eu vou estar tá adaptando a algum outro modelo. Vamos ver o que, que nós faz aí. Aproveitando também já vou remover a vela para dar uma olhadinha. A chave da vela aqui é uma 19, tirando a vela, não está muito carbonizada, por mais que ela esteja fumando um pouquinho, está meio fechadinho o polo, tem que dar uma olhadinha e ver o que dá para fazer. Seguinte, está aqui o carburador da Tornado que está colocado na, na STX, eu vou fazer a desmontagem dele para pegar o gicle que está aqui para ver se vou conseguir adaptar, e aqui está um carburador de estrada, de XR200, entendeu? Então basicamente esse aqui tá meio modificadinho, que foi adaptado em algumas motos, então eu vou ver se eu consigo não fazer a desmontagem dele, beleza? Então acompanha o vídeo aí, vou dar uma aceleradinha. Beleza, você já viu que eu já desmontei agora. Então aqui a gente está usando um Gicle 120, que é o padrão das 200, no caso da CBX 200, XR 200. E um Gicle, que tá muito pequeno por vista, deixa eu tirar ele para olhar aqui qual que é. Estou usando um Gicle 45, que é o padrão da, tipo, da Tornado. Então lembra que no vi, nos vídeos, na maioria dos vídeos que eu falo, eu sempre coloquei o Gicle é, 38, que é o da Titan, né? E funcionou muito bem na STX, então acontece, eu vou fazer a troca, vou tirar o jiclê daqui e passar pra cá. Agora eu vou abrir o da Tornado que estava na STX. Acompanha aí, eu vou acelerar um pouquinho de novo. Às vezes pode acontecer com vocês, situação aqui ó, o parafuso não sai porque tá meio que espanado a cabecinha. Então você, por segurança, você tira o parafuso aqui da regulagem da lenta. Pra não acontecer de quebrar ele, alguma coisa do tipo E com um alicate de pressão Você vem e coloca aqui ó, Nessas beiradinha do parafuso se, se, se conseguir, né? Não consegue, né? Que aqui no meu caso, eu acho que vai ser meio difícil Cochoque. Você não precisa não tanto muito apertar Você conseguiu segurar ele, virar O suficiente para ele descochar Pronto, tá desmontado Aqui ó, você pode olhar Tá bem sujo De dentro também tinha bastante sujeira Porque faz mais ou menos duas semanas Eu sempre falo pro povo Deixou parado Tira, tipo desliga a torneirinha E funciona até acabar Porque ó, eu deixei duas semanas TX parado aqui com gasolina Olha, a gasolina virou uma gelatina isso é muito ruim porque daí a hora que você vai ligar ela fica cortando o correto é desmontar e limpar mas imagina fazer isso toda vez então o certo é desligar a torneirinha, funcionar a moto até acabar a gasolina daí você pode deixar tempo parado que a hora que você voltar você só vai ligar a torneirinha, puxar o afogador e ser feliz, beleza? seguinte galera, não deu certo o cabrador que eu tava colocando adiantei aí porque foi mais ou menos um dia inteiro adaptando, tentando colocar e não deu certo colocar o cabrador da estrada por questão de chiclagem, por questão de abertura, o corpo dele é muito grande, passa muito ar e combustível, e o que que consegui resolver? Dá uma olhada. Então aqui ó, aqui eu mostrando, montei o carburador, tudo tal, tá, não deu certo, é, talvez se eu desse um pouquinho mais de, de vamos supor assim, de tempo mexendo nele, dá tá certo, mas eu tô meio apurado, não tá dando pra, pra ficar muito perdendo tempo, entendeu? Que o carburadorzão da Twister. Ah Thiago, mas o carburador... O carburador da Twister passa mais combustível que o carburador da CBX, a XR? Sim, na verdade, se você for analisar, os corpos são bem desiguais. O que que modifica? Modifica o seguinte. Aqui você tem o pistonete, que é mecânico, né? Acelerou, sobe o pistonete. E além disso tem o eco. O eco, cada aceleradinha, ele joga combustível dentro. Então o que acontece? A moto acabava afogando. E já na questão, por que o cabrador da, da Twister, da Tornado, deu certo? Por quê? Ele tem esse sistema de borboleta. então um sistema de borboleta aqui. E o pistonete é a vácuo. Então vamos supor, dependendo da quantidade de ar que a moto precise, que está entrando dentro do duto, que está passando aqui pelo duto, é o tanto que o pistonete, ele abre. Entendeu? Porque ele é a vácuo. E pensando aqui, fazendo ali... Eu consegui com umas gambiarrinhas aqui, colocando um gicle, tal, mudando, colocando outro coletor. Eu coloquei o carburador da Titan 150. O carburador Titan 150. Coloquei o, co o coletor da Titan 150. Deixa eu ir do outro lado aqui pra mostrar. Você pode ver que aqui é um coletor de Titan 150. O coletor tá virado pra baixo. O que que eu fiz? Ele não caseia certinho na entrada, entendeu? E a furação não bate. Se você olhar aqui, a furação não bate. O que que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um cortinho. Um parafuso foi... Um parafuso foi certinho no buraco, e o outro parafuso, ele ficou entre meio a vala que eu fiz aqui. Eu abri uma valinha no meio, direcionando certinho, então particularmente deu certo. E aqui atrás, eu tive que fazer um calço para ficar entre o carburador, tipo como se fosse um, um, uma buchinha, né? Entre o carburador e a cinta aqui do, do filtro de ar. Aí o que, que eu fiz? A parte de giclagem permanece permanentemente quase igual. O que acontece? Eu coloquei o gicle de marcha lenta 38, que é o padrão, até na 150 ou 38 E coloquei o gicle de alta Eu tive que diminuir No cabrador da Twister que eu tinha colocado Eu estava usando o 115 Quando eu coloquei o 115 nela Permaneceu cortando, não acelerava tal O que acontece Eu coloquei o 109 O gicle 109 Que aparentemente funcionou certinho Então acontece? Eu vou terminar de montar aqui A bateria está dando aquela carga e vou montar o restante dela e vamos sair para testar, beleza? Se tá gostando desse vídeo, já deixa o like para fortalecer Comenta aqui embaixo se você tá gostando E não se esquece de inscrever, hein? E compartilha com teus amigos, valeu? Tamo junto! galera, que filé que ficou a moto, não ficou com aquele torque que ela tava com aquele outro cabrador, porque o outro carburador tinha um pouquinho mais de combustível que esse daqui, entendeu? Mas dá uma olhadinha que ficou filé, adaptadinho o carburador, tudo certinho ó, o carburador de titan 150, ficou top, tive que colocar o coletor, da 150 como eu falei, daí vocês gostaram da imagem no coletor, no colete? No coletor, nossa, gostaram da imagem no colete? Eu achei que ficou filé, hein? então comenta aí embaixo se vocês gostaram, eu vou tentar trazer, era pra me ter comprado mais kit de mais acessório pra colocar, eu quero ver se eu coloco um na rabeta da moto, em cima do capacete, Melhor Dá pra até treinar a grau agora, rapaziada teste zona Ficou o cabradorzinho lisinho Tá vendo que não tá dando corte nem nada Tá andando sossegada É isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se gostou, compartilha com seus amigos Se inscreve no canal se não for inscrito E muito obrigado por ter ficado até aqui Quero ver se eu trago mais vídeo de manutenção Quero ver se eu faço o escapamento dela Que nem eu falei pra vocês, vou mostrar o vídeo Ah, tô botando os blogs pra fora Mas Nesses últimos dias tá meio corrido e não tá dando pra fazer trilha Então, o quanto antes Eu vou estar tá trazendo trilha pra vocês, beleza? Ah, se tiver dúvida Pergunta aqui embaixo se quer algum tipo de vídeo diferente, alguma coisa, a gente tenta trazer. Comenta aí embaixo também. Tamo junto. Muito obrigado, família. Até o próximo vídeo. Tchau!